Filhos, Target Race e hoje não é dúvidas de oficina. Hoje nós vamos tirar uma dúvida na oficina de quanto eu gastei para deixar as X10 no luxo puro e eu trouxe aqui o um Padrele, né, Para inclusive ajudar com os valores, é, algumas observações pertinentes que nosso mestre aqui pode nos enaltecer bastante. Então, Padrele, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Sempre você quer se representar para. Não há necessidade. Nada. Eu quero começar o vídeo fazendo um, um pequeno parênteses grande, que é o seguinte. É, teve um... <risos> um pequeno parênteses grande. É. Porque assim, teve é, um comentário, mas é de um, de um filho que me, me acompanha é, até um, alguns vídeos aí e tal. E ele falou: pô, mas a loja, por que situação, não sei o que lá. E eu quero, inclusive, relatar isso. Falar que. A King Star, né lá de Dayatuba, onde eu comprei a loja, no primeiro momento que eu falei com eles, inclusive, e quando eu alertei da situação, eles se prontificaram a me ajudar com os custos das peças. Só que eu fui além e o padre além do além, né? Porque, pô, ele já me conhece, pra gente é um conteúdo luxo pra caraca, né? Eu gosto, você vive disso, então a gente quis... Mostrar o que, que é uma revisão e o que você deve fazer se você tem a pretensão de ficar um bom tempo com a moto, se você é um cara que é, acaba explorando um pouco mais o equipamento, é, se você gosta mesmo de andar mais pegado, vale a pena você revisar a moto inteira. Então o que, que aconteceu que foi até que eu falei com o Padrelho, porque ele falou assim, pô, você não viu o retentor? Porque isso já dava até para ter evitado de imediato, né? Só que assim, filhos... É, eu vim pesquisando a moto, como eu falei é, há quatro vídeos atrás, quatro vídeos aí. Por essa você não esperava, esse é o título. E, cara, eu vi um monte de 10. E quando eu olhei essa, o santo bateu. Então eu cheguei e eu já gostei da moto. E o atendimento foi sensacional. A Cláudia, deixar um abraço lá pro Eduardo, pra todo mundo. Foi um atendimento, cara... Nota mil. Nota mil, assim, Eu fiquei em casa, em casa, quero até depois... É, ir lá, tomar um café, da mesa de sinuca é sensacional, sério vou te levar, padre vou te levar lá então o ambiente foi incrível o trato foi sensacional e, no, e mesmo nas mensagens eu não me apresentei como Durval, então assim foi muito legal mesmo, muito transparente o negócio e eu não andei na moto, então o que, que eu fiz eu peguei, carreguei e tiramos aqui da saveira na hora que pum pum pum pum começou a dar aquela babadinha na... começou a chorar começou a chorar eu falei, putz, né, meu, e tá bom. Bom, aí chegamos aqui, falei, Padre Alho, dá uma olhada. Que daí foi aquele vídeo que eu dei aquele corte lá com a cara do Padre daqui aqui, assim, ó. Que ele fez comigo, na verdade, a mesma coisa que ele faz com qualquer um que vem aí, que pede pra olhar, né. É uma hora, eu não saio pra moto, você fala, puta, tudo aquilo que eu achei que eu sabia, não sei mais nada, né. Puta lixo, eu sou um merda pra achar moto, né. E aí, bom, enfim. Aí veio todo o vídeo de, de averiguar a, a viatura, né? E aí, padrão, eu queria saber de você. Você acha, o que você que achou a moto pelo tempo, quilometragem? Ixi, Maria! O <risos> que você achou? tava não como, na sua opinião? Então, o ano da moto é 15, 2015. Sim, certo? Modelo é, é o modelo 15, mas o ano é 14, 15. É. Então Ela também. entra como 15, Vamos é. Vou colocar 15. Uhum. Ela tem a idade dela. Sim. Né? Você podia ter comprado ela com mil quilômetros, mas ela tem idade, tem poucos quilômetros rodados, porém não deixa de ser uma moto 2015. Então, retentores são borracha, ressecam normal, por idade tá? aquilo que a gente achou no freio. Até o, o Giovaninho tá aí, que foi ele que achou. Foi lá o bagulho branco, lembra? É, eu. Aquela é... é água. É a umidade que o fluido atrai. tá? E cria aquele gel branco. No caso, é tá? uma, uma pedra, né? Não era nem gel, é, ele mas... ele cristaliza, né? E acaba corroendo né? o alumínio da pinça. Então, lá na pinça de freio, tem borrachas que, além de sofrerem né, com a oxidação da pinça, devido à umidade que está no fluido, né? também tem a idade, resseca aquele guardapózinho que fica mais externo do pistão da, da pinça de freio. Aquelas mastigadas que você me mostrou, né? Exato. É, porque cada pistãozinho lá na pinça de freio tem dois anéis de vedação. O primeiro para reter óleo, que fica né, mais para o lado interno, e o segundo, que fica mais para fora, é para não deixar a sujeira atacar aquele outro anel interno. Então os dois têm que estar ok. Para o óleo não vazar e a sujeira não entrar. Boa. Tá? Isso, mesmo que ela tivesse mil quilômetros, ia acontecer. Porque a idade causa isso. Tá? Então, às vezes, o dono da moto não fez por mal. Nossa, minha moto é zerada, tem baixa quilometragem, eu não preciso me preocupar com nada. E precisa, que a gente chama de revisão anual. Vem até no manual do proprietário. Você faz a revisão. Tanto quilômetros ou tanto tempo? Com mil quilômetros ou seis meses. Com dez mil quilômetros ou um ano. O que ocorrer primeiro. Cada moto tem, né? Tem não moto dá. que é com doze, que é com quinze, oito. Mas tem tal quilometragem ou tanto de tempo. Aí você tem que parar e revisar. Só que o pessoal, às vezes, desinformado, não lê o manual e fala não, estou olhando para a minha moto, ela está aqui zerada não percebe que o retentor está dando uma vazadinha, tá? Não percebe uma folga de rolamento, tá? Porque isso é mais um profissional que verifica, não é o proprietário da moto. Entendi. Então se ele não procura um serviço especializado, ele às vezes nem percebe as falhas da moto. Ele acha que a moto está intacta. E teve uma outra coisa, não deu tempo nem da moto esquentar lá. A moto chegou, eu já vi o anúncio, bati olho que eu já estava procurando, falei bem, eu quero ver essa moto, segura aí. Se eu tiver que fazer um sinal pela foto, e eu falo, né, pô, não vai pela foto, e eu fui pela foto. É emoção. É, foi. Foi o que eu não aumentava mais procurar 10. Falei, chega, velho, é essa aí mesmo, tal. Então eu falei, meu, eu quero, vou, vou vamos fazer, tá, não sei o quê. Falei, ó, oh, não vou andar, vou... E eles depois me conheciam, claro, já sabia da sua existência também. E eu falei, ó, eu falei, oh, vou levar pro padre. Tudo bem, fica tranquilo. Tá em casa, pode que você precisar, também. Então foi muito transparente tudo, sabe? Então apesar das coisas que foi vindo, parecia um Kinder Ovo? Parecia. O Giovanni não parava, né? Ele queria ficar achando... Então eu falei, chegou uma hora e falei, Giovanni, acho que tá bom aqui. Eu queria assaltar é... um detalhe, um detalhe até voltando ao assunto anterior. Vai. A questão da, da cristalização do fluido de freio, eu só achei porque a gente foi colocar equipe né? Na sim, sua moto. sim. E não, não veria. Ia trocar o fluido de freio, zerou. E acabou, né? É que já aproveitamos para fazer uma limpeza também, o cara... Então assim, eu fui além das coisas, por isso que eu até cheguei para para Cláudia, falei, ó oh, meu, eu tenho uma parceria lá com a Target, então fica tranquilo em relação a isso, isso isso, né? Aqui eu, pô, eu, é meu, da, daqui pra cá é meu, daqui pra cá vamos tentar chegar no meu tempo. Então foi uma coisa muito transparente, é isso que eu queria que vocês soubessem. E... Tá despressurizando a linha de ar. Tá, chegamos na parte do, e aí, quanto se gastou? Porque teve os upgrades também. Então vamos repassar aqui de cabeça. Primeira coisa que eu fiz, e eu perguntei lá, acho que ele já tinha rodado uns 2000 Km. Eu troquei o óleo e filtro. Tá? Então o filtro eu usei um rifle, que nosso parceiro, Mutec, né, Mutec Imports. Eles trazem os filtros. Se você quiser usar, tem aqui na Target, né? Então, a Mutec, mas através do padelo aqui na Target, você vai conseguir usar o seu filtro. Ele já usa e faz tempo, então, luxo total usei o filtro o óleo a gente colocou o repsol que eu estou gostando bastante o 1040 se repsol, repsol quiser se repsol quiser abraço pessoal da repsol é, quiser mandar aí pode mandar abraço pessoal da repsol um grande abraço aqui é, início gastamos 125 reais o litro de óleo repsol racing 100% sintético eu colocando aqui 100 reais o filtro de óleo maravilha já vou começar essa tabelinha aqui bom outro ponto é, a limpeza do filtro... Uh, o filtro do de... O filtro BMC de, lavável. Do BMC lavável lá. Você vê como estava, né? Limpinho. Tava, a moto estava respirando super bem. A moto estava assim, ó. Oh! Tava, não, não entrava nada, né? então Estavam fazendo um velório de mariposa lá dentro. <risos> então, assim, limpamos, tal, não sei o quê. Eu não passei nada com o filtro, justamente por ser lavável. Então, foi a, a lubrificação aqui. Uma limpeza no... Se a moto vem aqui só para fazer uma limpeza de filtro, sai 200 reais. 200 reais. Pra a gente desmonta, lava, lubrifica o filtro, tem um óleo especial para lubrificar e monta de volta. Perfeito. Isso custa 200 reais. Tá. Então 200 reais. Teve que trocar as quatro velas? Por causa da idade. E eu mostrei no vídeo que não tinha nem mais é, o. A, a vela, a gente não troca por idade, é por quilometragem mesmo. Tá. Geralmente se troca a cada 20 mil quilômetros. Tava com 25. Então perfeito trocou né por quilometragem. O valor de Porque cada vela? Porque não, não se degrada com o tempo. Entendi. É bem raro acontecer. Então, a gente verifica o tamanho do eletrodo central e o formato do eletrodo terra. Então, se há desgaste nos eletrodos, se troca. A sua a gente verificou. Que não tinha que nem havia... mais a vela, não tinha nem mais o eletrodo, não que tinha nem mais ninguém. Tinha desgaste, né? Tava com uma abertura bem grande entre os eletrodos, que é normal. né Vai consumindo com a faísca consome o metal, né? E a gente trocou, colocou quatro velas novas. É, as velas custam em torno de R$ a cada. Tá, vão quatro. Perfeito. É. A mão de obra para soltar a vela, para trocar as velas? Se a moto vem aqui só para trocar a vela, aí sai R$ reais de mão de obra, sem as velas. Não, porque eu vi. O é porque bobino, você tem que tirar cara, tirar todo o tanque né? o tanque o as capas laterais do tanque tirar a caixa de ar para depois tirar né, as bobinas e acessar as velas e se o cara faz o combinado de limpar a caixa de ar com vela aí sai R$ reais para fazer a limpeza de filtro tá. com troca de vela acrescenta 50 reais então eu vou fazer R$ reais aí o, o filtro as velas isso beleza eu estou fazendo isso só para ter uma média para poder do montar que foi feito na sua. é para montar legal bom Instalação do Kickshifter Kickshifter, o pessoal da, da Xtreme é muito obrigado O produto é excelente, não tenho o que falar Como eu falei, foi um, um ano e meio usando em diversas condições e nunca deu problema E aí assim, colocamos na moto e uma instalação do Kickshifter Se ela vem só para instalar o Kickshifter, reais E não combinado, São uma cebola e maionese Então, e ela... se ela vem fazer uma revisão, vamos supor que a sua moto né, limpeza de filtro, corpo de injeção, é, velas, suspensão fico, dianteira, fico de fluido de freio. Isso. Aí uma mão de obra para fazer tudo isso. O rolamento, rodas, pneu. É. Aí beleza. fica R$ 1.400. Então vamos arredondar. Então Tudo que eu fiz, quanto eu vou mostrar de mão de obra? R$ 1.400. mesa. É, trocar a caixa de direção, fluido de suspensão trocar o rolamento da, da coroa, Você os pneus. também? Pinça. É, trocar fluido de freio. Tá. mas vez... de mão de obra sai 1.400, aí gasta a parte. Você óleo, já ajudou, então tá. O então, filtro. Vamos fazer 1.400 a parte e tal. Eu fiquei atrapalhando, eu gosto. que É bom porque uma vez que a gente passa do horário, né Padre? Porque isso vale a pena também. Os serviços são sempre feitos depois das 6. Quer dizer, Nesse então, assim... caso foi acho que até meia noite. Foram, foram o que? Três dias? Três dias? Três meia dias? Noite meia. Três dias, três dias? Três dias de brincadeira, né? Acho que foi. É, foi bem legal. Foi, foi quarta, legal. quinta e sexta. Trocamos a, o óleo da suspensão. Já ia ser feito uma vez que estava vazando os retentores. Eu consegui usar o, o, o retentor e o guarda-pó. Você vai gastar aí uma média de R$ 470 a 500 reais. Aí, o, os retentores completos aí e tal, não sei o que, tá? essa é a média, e a mesa também em torno disso aí de, de... rolamento da caixa é o rolamento da caixa, é falar a mesa mas o rolamento da caixa também vai gastar em torno de 460 a R$500 pode até chegar a R$550 depende muito, porque tem uma variação de concessionária para concessionária sim, sim. Tal. então assim, tô, eu vou colocar esses preços aí depois o... as pinças, os pistonetes estavam bons, eu tive que trocar só o, rep... qual que é o reparo que a gente trocou? o guarda pó né de o de fora, externo, né? Externo. O externo, a gente trocou os oito ali, né? Exatamente. Tá, cada um desses aí, eu paguei 50 reais. Tem lugar que você vai achar 48, tem lugar que você vai achar 54. Mas você vai comprar onde tiver, que é difícil achar. Inclusive, eu tive que rodar algumas aí para poder achar. Então, foi 50 reais cada um. Foram 8,400 reais. O fluido, eu usei o 5,1, que foi o suficiente. Quanto que é o litro do. 80 reais, meio litro. Meio litro. Tá, deu o suficiente. O Aerokeep. Eu fiz com o Fernandão, então eu fiz em parceria aí, mas se você for comprar, deve pagar em torno aí de uns, acho que 400 reais aí, vamos, vamos. os dois dianteiros e um traseiro. O sorte dessa moto, que ela já não era ABS, né, porque se tivesse que desmontar o ABS, também desligar o um ABS, ia ficar é bem, mais caro mais ainda, trabalho. né, então não tinha um ABS, é uma moto que, ela foi feita para homens, sei mas top gun, maverick. O pessoal confunde as ex 10 porque eles veem a roda fônica na roda dianteira e traseira, e acha mas, que pô, é ela é ABS, e ali é o controle de tração, Sim. É, aqui, é a mesma roda fônica e o mesmo sensor que vai fazer a leitura do ABS, uhum. quando ela tem a bomba de ABS, Sim. Tá, então a sua não tem a bomba de ABS, né, mas tem o controle de tração, por isso das rodas fônicas na, nas rodas dianteira e traseira. Boa. Aí tive que trocar o rolamento da traseira, que acho que era uma das coisas mais... O rolamento da coroa. Da coroa, né? Não é da roda, é só o da coroa. Boa, padre. Da coroa que estava mais... Que isso é da, do torque mesmo de mil, né? É, uma zona jogando potência na corrente ali, tracionando, judia daquele rolamento. Né? E é pesão. 25 mas... mil ali jogando rodado. potência em cima dele. Bom, ele cansa. aí aproveitei já falei com, com o pessoal da Muntec também, peguei uma relação completa. Corrente, coroa e pinhão. pinhão. E a gente passou para 520, e aí me questionaram também, Pô, porque era 525 original. Podemos usar 520? Queria que você explicasse, que é o cara da explicação. Então, toma cuidado, aí. pode usar 520, aí. mas a 520 tem que suportar o torque de uma 1000. Então, é, vou dar um exemplo, eu tenho a Teneré 250, que passe que ela usa de corrente, 520 eu falo, pô, vou comprar uma corrente de de 250 e vou colocar nas EX10 do Durban. E serve perfeitamente. Eu monto lá, encaixa perfeito. Na primeira acelerada, você leva uma chicotada nas costas que te divide no meio. Humberto Carreiro, Ouro de São Paulo, ela arrebenta, mas a gente, ela não aguenta. Mas a gente pegou a profissional Regina lá. Então aí RP. você pediu né, para eles uma corrente de conversão, que eles chamam. Né? Então ela vai converter. A original, que é 525, para 1520 520, mantendo a mesma resistência. É isso aí. Então você compra uma corrente de passe 520 de alto torque. Ela suporta a força de um motor de mil cilindradas. Então se você pegar uma da minha teneirazinha e colocar na sua moto, estoura na hora. Ah, mas é 300 reais, é outra 1.300. Então, Tem que ser. É, eu quis trocar, porque o padrão já tinha sinalizado que ia precisar. Então, uma vez estava fazendo, já fez a limpeza, tá não sei o quê, já trocamos tudo. A relação, em média, dura 30 mil quilômetros. Ela estava com 25, dava para você andar mais um pouquinho. Tá? Porque se vê que ela tinha sido bem cuidada. Mas, já está né? com a mão na massa. Né? Vai rodar mais 5 mil para parar a moto de novo? Já faz. vamos fazer completo. E, é... voltando para para a relação nossa, agora eu perdi o que eu falo. eu não fiz nada dessa vez, tá rolando aí? tá eu não falei, que você... puta que tesão, você perdeu sozinho, né? Sozinho. Às vezes os cara falam que é o que te atrapalha não, foi, foi sozinho sumiu. agora, né? foi, foi tá. você ia falar voltando para a relação, que uma vez que a gente trocou lembrei toma vamos tem gente que pergunta assim, mas para que eu vou converter minha relação de 520, de 525 para 520? no seu caso você, que é um piloto profissional, você quer performance, então você alivia peso, porque Sim, usa bem menos 20. aço, vai menos material, porque ela é mais estreita do que a 525, e tem menos arrasto por atrito, por ela ser mais fina, ela gera menos atrito, tem menos metal em contato entre corrente, coroa e pinhão, então ela rouba menos potência do motor. Então por isso que toda moto mil de pista se converte para 520. Você ganha no peso e você diminui o atrito. Não, Você ganha até cavalo. trocando corrente já, já sim, vem que ganha cavalo. Então, assim, então é... é por isso que se troca de 525 para 520. Maravilha. Se assim. você não quer performance, usa 525 e pronto. Boa. Boa, Padre. Ainda Boa. bem que você lembrou, era importante. Bom, fizemos isso aí. Troquei o pneu traseiro, que estava morto. O dianteiro eu tinha um backup lá coloquei um velho. Que se foi também. 600 km foi os dois. Acho que eu estava um pouco tarado. É, foi um pinzão de borracha. É. Eu Bom, a pneu. Que desmontar a roda para trocar o pneu, já olha de novo o rolamento da coroa, porque... Não, você é louco. <risos> não, acho que não, né? Você não. é louco. <risos> é, não, o pneu aí você vai gastar o quê? 1,800? É... Um 870, um pneu traseiro aí. É isso aí que você vai gastar. Dois contos. Eu vou arredondar pra dois que o bagulho tá bem louco. Eu vou colocar dois contos no pneu traseiro. É... Falei do negócio. Coloquei a bomba também, a Cossato. Sensacional a bomba, a Cossato. Animalesca. Precisava trocar a original? Não, tava boa. Mas, se tem a oportunidade. Temos o parceiro... E a bomba é um luxo, por que não? Uma bomba que seria a original que você gosta, mas especial. Ela é mais Tian entendeu? Só que ela é um tchan diferente. E aí pronto. Depois eu falo no vídeo que eu vou colocar a mãozinha na bomba. Você vai ver o meu trabalho lá e como, e como a brincadeira acontece. Então esse vídeo eu vou fazer pra vocês. Coloquei essa coçada. Aí me perguntaram até, agora recente. Pô, como que você fez pra colocar essa bomba e não pegar no plástico e tal? Não sei. Como que a gente fez pra não pegar no plástico? Acho que eles devem estar é, se referindo à carenagem, né, plástico, é. quando esterça o guidãozinho, é. mas pegar. Ela ocupou é difícil, o mesmo espaço não. do original. Né? Foi, foi. Porque assim, ó, eu abri meu semi-guidão. E mesmo abrindo, não pegou. Não pegou. E assim, mas eu abri até o que o padre orientou. Chegamos lá, esterça tudo, vê até onde dá pra ir com... Deixa aí um, um dedinho de distância só pra ficar no... Não vamos ver. E já era, e, se, e eu vou te falar, você não está ligado, você não está ligado também, e você também não está ligado, tinha uma 10 nova no rolê, o meu semiguidão tava com a mesma, mesma abertura da 10 nova, então eu abri meu semiguidão com a abertura da 10 nova sem saber. A 10 nova original é igual extra... você deixou é, assim. É, igual eu deixei a minha. Então assim, dá para você manter, você vai ter que tirar as travas, só que aí lógico, o padre fez o torque certo, caraca, a gente marcou na canetinha para ver se não, não mexeu, já fiz três rolês, já acabou um pneu e não mexeu o guidão, então eu sei que está bem firme, fica tranquilo. Só que é o seguinte, né filho, se você é um cara que valeta va é, buraco, anda na paralelipípedo e tal, é melhor você deixar o original porque daí você vai ter o, a trava de segurança ou partir por um semiguidão, tipo da Bullet, porque daí você tem dois parafusos que trava ali, que é melhor que um só, né? Sim, é Então, é, só me corrigir se eu estiver falando besteira. Não, é. Então assim, mas pra mim o original sobrou, ficou bom pra caraco e eu abri do jeito que ficou da 10-2022. Então vai ver a 10-2022, você tem a, a véia, é ali que você vai abrir. É, pedaleira coloquei da Bullet também. Fala Bullet ou Bullet? Eu sempre falo Bullet. É, somos brasileiros, né? E eles também são. É Bullet, né? Então Bullet. <risos> tá? Bom, Bullet eu uso aí há mais de 10 anos, né? Desde a minha primeira moto de pista sempre foi, da minha 7.5. E até hoje. Então eu, a gente fez... A, a 10, ela tem duas regulagens. Só que eu sou um cara que gosta de uma pedaleira mais baixa. Aliás, acho que na CES eu sou o único que usa na regulagem lá de baixo. Todo mundo usa aqui em cima. E eu uso lá embaixo. Então, é que esse é muito particular é assim, também, né? Não tá raspando no chão, tá aí bom. você vai buscar o conforto. É, é o que eu faço. Né? Para você se cansar menos. Se movimentando em cima da moto. Agora, pegou no chão, aí não tem o que escolher. Sim, é esse é E aí você se adapta àquela posição. Boa, é isso. Agora, não pegou no chão, deixa na posição mais confortável, que te cansa menos. Então o que, que eu fiz? Eu coloquei ela na altura de. Porque ela tem dois parafusos no chassi, né? Dois, dois, dois. A gente dois mantém... furos já. No é, chassi, dando a opção a original, né? para você. Eu deixei na que tava, que é o de cima. Só que, porém, a regulagem da pedaleira é tudo para baixo. Então ela ficou um dedo mais baixo que a original. Porém, mais para trás, porque ela ganha, né? Então ficou do caraco, porque na original, na 10, você fica, né? Já fazendo um sexo com o, com o tanque. Quer dizer, você fica assim, ó. Quando aceita, eu joguei mais para baixo e abri, deu aquela, né? Aquela, eu dei aquela aliviada, entendeu, Padre? Ficou gostosa, <risos> né? Porque não fica meio coado aqui, você fica em estado fetal na, na moto, fica fiquei um pouco mais gostoso. Então, coloquei as pedaleiras, tá, não sei o quê. É, então, a pedaleira, quanto que é uma pedaleira da Bullets aí, luxuosamente? Porque tem o preço do Urval careca, é óbvio, né, filho? Eu, eu paguei, inclusive. Que seja né? por volta de R$ 1.800, reais, né, um jogo de pedaleira Eu acho que é isso, não é? Vamos é 1800. colocar 1.800. É. Depois, eu... se o pessoal tiver dúvida, entra no site da Bullet, que tem lá os valores. E já, babusos. eu vou colocar 1.800. E... <risos> não, reaperto de tudo, trocar o pneu, é... confiro tudo, né? A parte de escota inteira, se conferiu porque você teve que fazer o bagulho na dor? Não, é uma revisão a lá do Val. Quem não conhece, ele é bem exigente. Até chato, mas ele tudo fazer. bem, fazer o quê? É, o que é meu tem. amigo, do mesmo jeito. É o que você tem, é o que você tem. E tá bom. Mas tá bom. Oh, Mas assim, oh, agora amigo. que eu lembrei de uma coisa. Fala. Um vídeo pra trás, é. um filho aí falou, ô, oh, vem embreagem que tem sintetizada e orgânica. É, você lembra disso aí? Você falou pra eu te lembrar, você lembrou? Eu fui atrás, Ótimo. né? os fornecedores, né? E eu compro aí os, os discos. É. E depois eu ainda fui fuçar no Google. É. Então ele tem razão no que fala, porque se você fuça no Google, você é direcionado por um monte de anúncio no AliExpress. Hum. E lá tem, né, embreagem especial sinterizada. Top! Né? Eles acham que por marketing né, colocam isso para falar, nossa, a minha é melhor, é sinterizada. Mas falando com fornecedores, não tem isso, tá? A, a EBC, a Vesha? Não tem. Olha, você tem a opção, tem para ZX10 disco de embreagem orgânico e sintetizado. Não tem. Não tem. Então a fábrica do disco decide o que vai usar. É. Para o que a moto necessita. É uma moto de baixa potência, tem um material. Mas, Mas sintetizado geralmente as leg legs? É ling-ling, ah, tá. é, é, Eu só achei, como os fornecedores falaram, olha, isso não tem opção. Eu fui atrás no Google, então já... e aí no AliExpress você acha, mas é tudo marca Xan, Fran, Lin. Blan, blan, Sim. É, Pode mandar um e-mail que eu te respondo. Isso. Eu tô ligado. É. Bom, então, filho, eu mantenho o <risos> ser é, Bom, e eu sei que é isso. Então, Padre Leo, de novo, é, já que você está se lembrando, então, eu quero fazer um outro lembrei que você pediu para eu virar o tempo que eu virava, né? E eu baixei meu tempo nas assistência que você pediu. Parabéns. Obrigado. Parabéns Obrigado. a você que... Fez a vou moto cumprir. ficar incrível. Obrigado a você por me entregar a moto <risos> espetacular. E ela vai mais. Agora eu preciso resolver se eu vou mais também. Quer que eu vou mais, padre? 42, Precisa, né? É, é bom. né? 42. Então, beleza. Tranquilo. Outra coisa, <risos> filhos. É, então, essa foi uma... Eu quero agradecer de novo. Padre, pô, obrigado. Ah, eu também. Agradeço, obrigado pelo que vocês fizeram. A moto tá incrível. Já, cara, andei, tá? Sensacional, a galera viu andando também. A moto ficou impressionante. Ela é incrível, Sim. ela só foi revisada. É, então pronto. A moto era incrível, ficou <risos> tão incrível quanto. Você conseguiu deixar ela incrível. Quero agradecer o pessoal da Kingstar aí. Só da... mantém incrível. Foi. Verdade. Quero agradecer o pessoal da Kingstar aí, motos em Dayatuba. Vocês estão dar uma moto aí luxo. Vai lá, fala com a Cláudia deixa um abraço lá, toma um café lá também, os caras são 10 pra caraca, tá em São Paulo, quer vir aqui falar com o Júnior? também fala com o Júnior, tá aí, tem moto a roda pra vocês, que aí vocês vão estar tá tranquilos e vão estar tá falando com pessoas que são honestas e se tiver alguma coisa, tudo se conversa e tudo se ajusta, mas aquilo que eu falei, foi uma transparência desde o início e eu gostei muito de tudo que aconteceu, como aconteceu, então sou muito grato aí a tudo, inclusive você também, sempre você no luxo máximo e agora tá aqui o quanto eu gastei toma eu nem fiz essa conta também sei que eu tô devendo mas eu vou pagar tá bom <risos> fica tranquilo deixa registrado aí também e para você saber que vida de influência não é fácil obrigado. parabéns muito bacana porra obrigado parabéns para você também fizeram um puta tempo bacana foi do caralho os caras gostam que a gente fica silandendo aqui mas é, mas é, mas é verdade. O Giovanni, por exemplo, veio aqui como? Depois que ele começou a gente se ele quis participar dessa coisa. <risos> mas ele continuou fora. Mas aí foi isso. Bom, enfim, Padre, ela tá trazendo muito é, conteúdo pro canal. E pra mim também, meu. Tá um braço vez... pro piloto. Pra caraca. Frenagem <risos> então é uma coisa espetacular como vem. Você tem que segurar. Quanto você pesa, Padre? 135. Põe dois. Pera aí, Padre! E aí velho, tá ligado? Sabe uma coisa assim? Mas é isso. Mas então tá bom. Padre, obrigado de novo. Nada, obrigado. vou você. liberar você mais cedo, tá bom? Ó, oh, hoje tá cedo mesmo. Você gostou? Luxo. Mas é porque tá chovendo. É. E aí, beleza. Você aí. quer mandar um tchau pra alguém, alguma coisa, Padre? Não. não. Ah, me lembrei de uma coisa, eu não falo. Fala, fala. Porra, a galera pegou no seu pé, meu. Por quê? Eu não me preocupei, eu não me liguei. Mas a galera pegou. Que você bateu o rolamento com o martelinho. Da, da coroa. Se for coroa por favor, professor, use uma ferramenta mais adequada para você não fazer ah, isso. Tá? Ah. É, bate assim, na pista externa. Se bater na interna, acabou com o rolamento. Mas a você externa... bateu Não, você bateu na externa, não sei, mas a galera Sim. ficou. Não queria que fizesse assim, Ah, assim? não? não Ficaram com nojo. É, com um nojo de você. Tudo bem. E agora? Eu não fiquei, tá? Mas assim. <risos> mas o pessoal me falou. Mas ficou nojo, vomita para <risos> o quê? Aí teve, teve um filho que falou assim. Não, várias, né? Falou, pô, a melhor oficina do Brasil. Aí eu falei, pô, mas o padre nem fala que é a melhor oficina do Brasil, né, velho? Não, mas a gente já fala. Então, tipo, tá ligado? Aí eu falei, pô, então assim, os caras os estão cara de olho. Ah, luva, os caras já perdoaram. Já perdoou. Já. Agora o martelo, não. Não. Talvez se a gente fizer mais uns quatro rolamentos, perdoa. <risos> <risos> Passa uma diretoria. Mas é isso. Mas e o então foi isso aí. Foram longas horas de trabalho aí. Se a gente colocasse por hora, eu tava fugindo. Ainda bem que você fez um preço fechado, viu, Padre? Obrigado. Tá tudo certo. Porque só era essa do Jojo também, né, Jo? Ele gosta muito. Giovanni é um menino novo que tá aprendendo aí. Feliz, é isso. Target Ace é tá aqui embaixo. Traga a sua moto para cá. Entre em contato com o Padre. E é nóis. Manda um beijo pra alguém, Padre. Agora, agora, agora, agora é hora. Agora eu vou mandar pro meu sobrinho, Lucas. Tá. Porque na quinta-feira que eu fiquei mexendo na sua moto, era aniversário dele. E Nossa, eu sobrinho. não fui na festa de aniversário para mexer na sua moto. Parabéns, Lucas! Parabéns, Lucas! Nossa, você acabou de me destruir, agora nos comentários, cara. Olha aí. Tudo bem. Tá bem? Mas se o padre perdoou, que é uma entidade sagrada, por que você não vai me perdoar? Muito Quando eu deixei o padre até tarde não foi na festa do Lucas. Lucas, parabéns e obrigado aí por emprestar o padre. Nossa, agora o próximo filho, together. <risos>